GG DROP, o melhor site do upgrade do CSGO. Ha. Ai! Let's go. Hum? Pode fazer o que vocês quiserem. Tá. Tá. Morto quando morto. morreu lá. A esquerda. esquerda. Eu dou Vai lá. É. É. Já é. entra, é. já entra, é. já entra, já entra. entrei, morto. rapaziada. Eu tô tetris aqui. Um... Vocês que estão atirando de USP? É, é, Lá em ainda. Eu bango pra você comer na direita, Lato. Pega, pega na esquerda. Oi. Pega na direita. Pega meia, meia. Lato. Meio, meio, meio. Bombeiro. Ah. Só pro meio. Boa, boa. A esquerda tá fica parada lá na esquerda. Chegando, a chegando, não pica não, tô chegando. Tenta bola aí, tomar bola aí. Fazer a guerra. Eu mato ele, mato ele. Eu mato ele. Banga lá, você pica aí. Banga aí, Lato. Banga aí, Lato. Paciência, tá? Tá cara profundo aí, tá? Uhum. Parado meio que ainda. Lembrando o fundo, rapaziada. Vamos botando, aqui, botando tá? pra essa B, mola esse cimento aí e vem botando pra B, tá? Vou ler aqui, vou estar descobrindo aqui, tá? Flashback. Parado, fiz um quanto pra trás aí. O paco já tá entrando já. Tá entrando. Estacaram o A. É. Tá, tô durante de essa avança costas aqui. Feche o buraco. Mais dois, ah. mais um, mais um. Tá. Oh. Nice. Boa, boa, boa. Tudo Uma depois, Lout, vai cá? Vai passar a flash. Pode fazer a bomba, né? Nada, nada. sim, cima, sim, cima na placa toma tô... né? oh. uhum. é né? de cego, eu HS nele. roupa. de 40 de vida já, tá? Quer voltar? Aham. Uhum. Um voltar? Vou é um aqui. aqui. Tem ele profundo aqui. Parece moto também. Pronto, pronto, pronto, Bom, bom, bom, bom Botou vai, ele guys. Tá, bem, só aqui, eu acho. Pois essa moto, Espera pouco. Espera pouco. Boa! Bote. Boa. Nice. Vou Pô, co Yuri. o fundo pro fundo. Peguei um tem mais um pro fundo. Saiu do, saiu pro bait. Eu peguei o Alp, viu? O Wart tava não, de AWP. Onda, onda bastante, a gente vai dominar esse escadão da B, tá? E a gente não vai parar tá. mais. Se você seguir que vai entrar B, ele vai descer. Esse cara é mata ele. Boa. Montei. Boa. cara da B, vem vendo Vem vindo. Vem vindo, vem vindo. Tem, rampa tem, tem, não tem. Pode bagar Pega primeira. a segunda. Koss é meu. Koss é esquerda. Daqui a é. pouco eu smoco. Pode a gente tá vendo costas, né? Costas é meu, costas é meu, não, não tem costas. Boa kills? Vamos fazer só um é A primeira parte mesmo vou fazer nada aqui, velho. cima! Correu! Abri, ele matou o alvo, de cima. Não, não abrir. Abre. Abre. Tem para o cara a ah. tá? ah. ah. ah. ah. é. ah. ah. tem meio, de cima. você, Lato? Ele viu você? Não. pode Alpi, generador, não fica, não na direita Deixa eu o Dudu pra cá Dudu Dudu Calma aí, calma aí, lá, bora Generador, ah. generador Boa Olha Olha, Costas Cuidado do Costas, a última costa. vez vai, eu vi o Costas Já peguei a bomba Costas, Costas, Costas é isso, qual? vai do. Eu, eu tiro roba, tá? Comigo. tá. Placa placa Boa Não, não Mentir aqui, rapidão não. deixa Pô, do, quando joguei, comendo Me fundo. Eu vou comandar da bota dele ah, aqui, porra, mano. Tá. Comandar a bota dele aqui no fundo já, mano. Tô ah, entrando meu. Posso um cimentão aqui. Tô dando andei meio aqui, galera. Tô na aranha me meio aqui. Olhei. Essa torre. Nada assim, vai encher os causos. É bom. Chegou até 3 a 1. Mas eu, eu, né, plantar. começou a cavalaria correr aqui da B pro meio, tá? Costa minha. Vou aqui uma meio. Entrei. Ninguém me tô todo cimento não tem bomba nenhuma, viu guys? Vou pegar uma mole. Eles têm uma AUG só. Eles vão guardar. Nice, grava o campo de baixo aqui. É, bombei. Vou fazer HE lá no cementinho, velho, depois. Tá. Pega a Pega ele. Vou pegar ele. Morto, só planta, só planta. Eu vou bugar. Tá, eu vou bugar pra você plantar, tá? Tá, sai. Smokei pra vou bangar, pode plantar. Que nem C, ser meu. Puta, olhando só o Tedra ali. Ele tá ele morreu. Eu vou, vou, é vou, vou voltar no plant. Eu tenho uma flash, guys. Fica Segura essa upa aí. Eu subi o contato. Bomb. Vou bangar, hein. Vai jogar. Eu vou vir ah, tá, tá, um, Não tá, Não tá, não tá. Não tá, não tá. não tá. Eu Muito bom. Ah, ah, mais um. Boa, Kerr. Ok. Vou smocar o Z, Penix e bangar a rampa aqui, ó. 3, 2, 1. bem. Tá pulando se o. cabelo. Mais um, mais um, mais um madeira. É. Caiu pra B. Caiu para Bão. Bem, ah. é bem, embaixo, tem embaixo. Já cá. Bem embaixo. Tô tem embaixo. Tem plotando. É deles, estão no tá. deles. Quatro embaixo. o meio, Boa. eu vou tudo bem. Eu vou tudo bem. Ah. Só respirar, tem assim, costa muito costa tempo. Uma LPK. costa forte, forte. Boa. Boa. Boa, Tô descendo aqui. Tô vindo com a gente aqui, Eu nem, Dois, três. Vai, vai, vai, escada. Uma, rapa, rapa, rapa. escada Escada. Escada, Nice. obrigado nice. nice. de novo. como de Bora. Boa. Boa pra madeira. Cego, tô cego. pode ter na rampa. Um rampa. Morto. Tá. Morto. Morto. Morto. Bato o Alex. Oh. não aí Puxou? Não. Tirei Vou passar Travei buraco. mole. Morreu. Mais, tem mais Braca meu, braca meu Deixa eu entrar no B. entrando. Vai com ele, vai ser meu. Default de morreu. Default de de de de morreu. Default morreu. Nada bem, B, C. nada B mais, guys. Tá bom, tá bom. P.K.E. Valeu. Será que era minha? Deixa eu ver. Era a sua. Valeu. Bora. Tá. Quer que eu renova a Tá ok? Eu tô embora. de boa. Eu tele... tele... tele... tô de boa. Fazer a duplinha. Entrou meio esse pai, hein? do meio, barichinho. Tô indo no, no buraco, tô no buraco agora. Agora vou dar um com o um RB aqui, Batossa. Tá rampa, dois rampa, dois, dois mais, mais um, mais um, rampa. Peguei, é. peguei. Mano, dar tenho meio. Tô um rampa, guys. Tem tá atrás do. do, do, do des... Morto. Só ele? Só ele, só ele. Ele tava voltando, ele tava voltando, viu. só vou mais pra tá, se você entrar. O que? O da porra. Tem um. Mas você não pode me travar ali, não, viu, Lato? Abre o pouco, velho. É isso que eu Tá bom. Eles têm uma arma. Não, tu vai jogar na da... rampa tá aqui. Isso o coisa Penegues. Vamos Morto. Dois, deixa não, então, não, não Tem OK, OK, OK, Boa, boa, vai, vai, Tô Eu sigo. morto. morto. Ah, tem mais um menos a smoke ainda? Eu tô no escadão, tá? Aham. Escadão não, na escada. Ah. Troa. Troa já, Batinho. Pode estar aí na boca. Tem indo ao fundo, batalho. Eu tô abrindo tetras. Tô um tá até. Um. Tô já é morto ou agora? Aham, tô chegando. Me escondi, tá? Hum? Boa porra, boa caralho. Boa. Cadê o carro? Duvão com o mais é rápido que você puder, Duvão. Só LB? 3 na boca né? da rampa aqui. Tem a flash? Uhum. Não. Vai dar smoke. Entrou no fundo, entrou no fundo. O rampa entrou! É, aia! Entrou já, de pro bomb, pra, de de pra de esquerda! De tem uma bomb aqui, ó. Tem uma bomb aqui, ó. Tem pra esquerda, guys. Dois! Boa! Boa! Vamos picar já, já, todo mundo junto? Aham. Vamos picar já, já, todo mundo junto? Bombe, default. Não vai plantar, eu acho. Tentou no... É Cuidado defende. escondido boa, na calma, esquerda. Paciente. Cuidado ah. escondido. Ele tá flash, Estamos sem queixo. Peguei uma, vai, uma né? rampa, vem comigo. Esquerda, esquerda, certeza, certeza. Nice! GG, boa porra. Nossa, apareceu Boa. Eu vou cair na frente da smoke mesmo, que se foda. Vai lá. Manda rampa. Matei, matei! Comendo, comendo mais um CPNX. Quando ele tá? meio, guys. Tá na pilha. Um mais, só. Pode ser desses Ipnix, Cass. Oh. Ipnix, Ipnix, não dá cara. Os dois, os dois, o dois, os dois um drop. Drop Yuri. Dei subindo, dei subindo. Caralho, vem fundo. Pode estar abrindo pra esquerda já. Cuidado. Grande esquerda aqui, a serifano. Ficou então, de novo. Eu já tiro ele com uma lotada. Aham. Uh -huh. tá. Vou rolar ele. Ah, Pode ir na frente. Posso dar errado, tá? Default? Uh -huh. Default. Morreu. Boa. Fundo eu fundo na frente. Eu eu meio que tá vai? Fundo fundo ainda, Beto. A gente mostrou dois aqui na B. Olha, eles estão pegando o fundo agora. Pegaram o tá fundo. Entrando o Agas. Uhum, é. Entra essa. Vou pegar tá tá a planta. Vamos lá o planta. Tá, gente tá tentando. Tá tá né? Vou clicar o Não clicou. Tá dando costas. Vou costos. mirar. Cobou barato. Morreu? Boa, um pra C4 Ah, vou malar tá? Não, peraí, peraí, é, o baritinho box C4 Eu ganho fundo, Cuidado esquerda escondido cuidado esquerda ah, esquerda Cuidado esquerda Cuidado esquerda Cuidado esquerda O fundo é meu, fundo é meu é meu NICE! Boa, velho! Linda, Lato! Tá. Não, não. Pode chegar dando já, caça Matei, primeiro Tem mais, tem mais, tem mais. Cortez e Penix, cuidando. Cortez e Penix, tá, guys. Um você. Se der tá o pé, se der o pé, pé, pé na direita. Tá no meio, no meio. Passou a passou a Able. Não come Able, não come Able. Able rampa da B. Posso bugar vocês, se vocês quiserem. Nada a meio. Não passou ainda. Apagou a Tô dando A morto. Tô com 10 de vida, guys. Só vou pegar e funar aqui. Eu agora. Ah, vamos pegar iPhone não, é é de vida. Mano. Ah, não Ficou. A W, a W. Eu, eu, eu bango pra nós depois. Aham. Uhum. Eu esquerda. tenho um também, eu o também, velho. Gerador. Gerador. Sigo, sigo, eu cê. sigo cê. Zouado, zouado, zouado. tiro. Um tiro. Tem aí no bomb, Mais rápido se puder, bom. Pode ter smoke, matei. Mais uma roupa Batei dois Mais um Mais um aqui Mais a direita Fazer a duplinha lá, tu. só cola Calma, calma, calma Embaixo da tá B1 cola lá, né? meio, meio no real Um meio Dois meio Dois meio Eles vão com CT, passando, passando o o CT um, um, buraco. Buraco. um CT e no buraco. um CT Tomadeira buraco. um CT marcando costas ainda, guys Parado Eles podem voltar pra A agora, tá? Acho que é isso que eles vão fazer Vou dar o clear aqui, Batu Já já Mas eu não pra A, tá? então tá. Garante A lá, tu vai tirar da clear meio. A clear meio pra mim Bertinho. Ah, daqui a pouco. A tudo dominada bem. CT. Acho que eles voltaram no meio, tá meio, morreu. Não uhum. sei do outro. Tô com 10 HP. Pode aí, fundo aqui. Tá que velho. Tá meio, logo meio. Dane Tem uma madeira meio. aí, tá? Nice! Boa! Nice! Boa, porra.